Enquanto Olha. isso, enquanto isso, temos presentes para entregar para nossa audiência. Com certeza. Você sabia que está passando muito rápido os dias? O tempo voa, né? Porque parece que eu tava ontem aqui com 500 reais Somando na mão. Somando dinheirinho ali. Inclusive, falando em 500 reais, eu falei que isso já era seu. Aí mais sério? Sério mesmo? Olha que beleza, hein? Marcelo é muito legal, entendeu? É, não, mas eu, eu acho que não, não... ele vai mudar de ideia. É? Ele vai mudar de ideia. Então, certeza, rápido. certeza. Se ele não mudar de ideia, eu vou pedir pra mim, você vai tá, perder. Tá, tá bom. <risos> gente, nossa promoção... A gente racha. Nossa promoção só anda a pé quem quer, tem mais um ganhador. Por favor, Marcelo, pode vir pra cá. A Carol Chega, lá da Cate também, nossa empresa parceira, uma Seja das empresas Marcelão. parceiras. Como é que você tá? Tudo bem? tudo bem? Satisfação? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Pode ficar vamos chegar, aqui, vamos tudo, chegar. Bom? Carol, pra cá, tudo bom? Carol, tudo também. Isso. Sejam bem-vindos. A Carol mais uma vez, a Carol já esteve por aqui, né, Carol. E agora o Marcelo, a primeira vez, Marcelo. É, primeira vez. Primeira vez que você participa das nossas promoções? Uhum, primeira vez. Como que foi lá na Caciplash? Ah, foi legal, viu? O atendimento das meninas lá, muito bacana mesmo. É, eu indico super bem fala mais pertinho no microfone é e aí, tá. aí. finge que você está é. cantando a música do Zezé aí. <risos> foi, foi bem, o atendimento lá foi bem legal, as meninas lá que bacana, Fernando, olha, é muito legal quando, acho que eu falo em nome da Cassiplacha agora, porque quando é. você presenteia né, um cliente é muito bom, né Carol mas, quando é um cliente assíduo, sido, porque eu estou sabendo que é um ano cliente de vocês, pode passar o microfone para Carol Bom dia a todos. Bom dia, tudo Sim, Sim, tudo bem, graças a Deus. O Marcelo é um cliente super fiel. Tá lá com a gente praticamente, ele abre a loja todos os dias. Olha aí, gente. <risos> que legal. E ele é compra direto porque ele trabalha no ramo de gesso, né? E a gente é distribuidor de gesso Olha de aí. drywall na loja. Que legal, e aproveita e fala pra gente, né? Tudo que encontra, tudo que as pessoas encontram lá na Casplash. Lá na Caciplast, a gente é fábrica de forro PVC, distribuidora de forro de drywall, Eucatex, tem vários perfis, tudo pra fogo, pra tudo. Que bacana. Isso, isso é muito bacana, Mari. Pelo seguinte, a gente fala muito sobre você comprar no nosso comércio local. Olha a cadeia aqui acontecendo, é. né? É, o Marcelo foi na Caciplast, comprou produtos lá na Caciplast, a Carol falando aqui que ele abre e fecha a loja. Uhum. Ou seja, você comprando na Cassi Plash, você está é, propiciando que a Cassi Plash possa também premiar é, os seus clientes. E assim a, a, a roda da economia vai girando. Aí o Marcelo vai lá no bar do João, na padaria do Zé e vai fazer um trabalho lá. Ou seja, a nossa economia girando. Então você investindo em Três Lagoas, você acreditando no nosso comércio local, o seu suado dinheirinho fica aqui. Fica aqui, vai para a que vai para o Marcelo, que vai para o nosso comércio local, então a gente gosta muito disso. É, e lá tem tudo então, Carol? Sim. Então, por exemplo, eu preciso, eu, eu quero colocar gesso, fazer uma parede de gesso, mas eu quero colocar um quadro pesado. Então, então tem jeito, né Marcelo? Tem sim, tem sim. A gente faz um serviço, deixa bem reforçado, você pode pendurar o quadro, a TV. Pode botar um TV, quadro, o que quiser é, ali. O que você é? quiser pode pendurar lá. É porque o gesso, Carol, evoluiu bastante. Hoje em dia, é, é, é, você faz maravilhas com gesso. Você, de repente, rebaixa um teto. Né? Isso. É, você, o que mais dá para fazer, Marcelo? É, dá para você rebocar. Rebocar com gesso. E fica bom o reboque. Ixi, fica perfeito. Fica filé mesmo. O nosso Tanto... shopping hoje é de drywall. É, o shopping é de, é de drywall. Bem, bem lembrado. Todo bem revestido lembrado. com drywall. Marcelão. Passa o microfone para a Carol, porque a Carol vai, vai dar o endereço e o telefone da Cassiplast, enquanto você já fica olhando ali para as mãos da Mari, uma notinha atrás da outra. Mas olha que só. Já já vai ser seu. É. 500 reais. Ele falou que 100 era meu. Ah, é? Seu. <risos> brincadeira, Marcela. Brincadeira. Você não gravou, né? Pois é, não, não tem, tem provas. Não tem provas, né? Por favor, Carol, endereço. esse telefone. Ó, nós estamos localizados na Avenida Flint Miller, 1893. O pessoal conhece lá como o um antigo, em frente ao antigo Jatobá. Uhum. Olha aí, gente. Bem ali na Avenida, está localizado num lugar super bacana, perto de tudo. E nosso telefone WhatsApp é 67981740473. Você atende tanto quem trabalha com gesso como o usuário final. Sim. Os dois. A gente vende para quem quer instalar, né? Quem é instalado, a gente vai lá, faz o orçamento, é, fecha com o cliente e instala. Ou para quem quer comprar somente o material. material. Entendi. Maravilha. Repetindo o endereço do telefone. Avenida Felinto Miller, 1893, é, Bairro Lapa, né? Em frente ao antigo Jatobá e o telefone é 67981740473. Que maravilha. Ei, Obrigado gente. por acreditar nas, nas nossas promoções, Obrigada. tá bom? Mara, agora é com você. olha aí, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Agora dá para comprar um presente para você, né, Marcelo? Ou vai ah. investir mais nos seus trabalhos? Vamos investir mais, né? Investir mais, gastar mais lá na Cassi plástica, né? Isso, vamos, oh. vamos, some vamos some investir money. mais, né, que o retorno... É verdade. É isso aí. E logicamente, se o Marcelão comprar, usar uma parte desse dinheiro é para comprar nas empresas parceiras, as chances dele aumentam. Vale lembrar, Mari, que ele continua participando dos nossos próximos sorteios. Ainda temos mais duas bicicletas elétricas para entregar para você. Então é só você comprar nas empresas parceiras, acreditar no nosso comércio local, que a grana vem. É isso vem. aí.